E aí, tudo bem? Daniel aqui. E nesse vídeo eu quero falar sobre a importância das parcerias. Muitas das vezes a gente tem um sonho para realizar, uma meta para realizar, e a gente não sabe como fazer isso. Todas as vezes que a gente tenta seguir sozinho na vida, tudo sempre fica mais difícil, as coisas ficam realmente mais difíceis de serem realizadas, porque nem sempre nós somos bons em tudo. E muitas pessoas têm diferentes habilidades. Então, o porquê é importante você formar parcerias? Porque muitas das vezes uma outra pessoa, ela tem um conhecimento que você não tem ainda e que vai te ajudar muito a alcançar suas metas e seus objetivos com muito mais velocidade. Então se conectar com essa outra pessoa vai fazer com que você chegue num próximo nível de execução, de mentalidade, de interpretação do mundo muito mais rápido. É. E muitas das vezes as pessoas não estão acostumadas a fazer parcerias porque elas têm ou medo, ou receio, ou até mesmo a crença limitante de que vão ser passadas para trás, né? Isso é muito forte, principalmente quando isso já aconteceu com outras pessoas ou quando isso já aconteceu com algum familiar, com o pai, com a mãe, com algum parente, né? é De fato, existem pessoas que é, não tem um bom caráter, não tem uma boa índole e podem realmente fazer isso. Mas se você sentir numa outra pessoa o desejo muito grande dela realizar um sonho e você ter dentro de você um desejo muito grande também de realizar um sonho, vocês podem conectar os sonhos de vocês e fazer com que isso aconteça muito mais rápido. Até um próprio exemplo que eu posso dar agora é a produção desse vídeo. Esse vídeo está sendo produzido pelo meu amigo Davi Alves, que é um filmemaker. Ele é muito bom na parte de produção, gravação e edição de vídeos. Inclusive, enquanto eu estou aqui falando com você, ele está ali atrás das câmeras fazendo com que essa mágica aqui aconteça. E o sonho do Davi é se tornar um filmmaker muito famoso, um filmmaker muito bom. E o meu sonho é me tornar um dos melhores psicólogos do mundo, né? um dos psicólogos mais influentes no Brasil, no mundo, enfim, fazer com que a mensagem que, que, eu, que eu estou passando, que eu estou desenvolvendo, é, transforme milhões de vidas. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você. É, o Davi e eu nos conectamos, nós temos sonhos diferentes, habilidades diferentes, mas nós estamos numa parceria onde ele cresce e eu cresço, onde o sonho dele se torna real a cada dia e o meu também. Então, é, por viver exatamente isso... Eu sei que é muito possível com que outras pessoas também vivam, eu tenho vários amigos também que fazem isso. Então, a grande dica do vídeo de hoje é essa. Se conecte com outras pessoas que vão fazer com que o seu sonho, a sua meta vá se tornar realidade. E talvez você possa até pensar, ah, mas não tem dinheiro envolvido, ah, mas é, eu, eu quero dinheiro, eu quero fazer dinheiro. O dinheiro vai ser uma consequência de cada passo que você der em direção ao seu sonho. Se hoje você precisa de um apoio para realizar aquilo que você quer alcançar, esse apoio ele vai vir voluntariamente, ele vai vir gratuitamente, através de uma boa vontade, e você vai alcançar um nível que o dinheiro que você pode ganhar com esse apoio externo vai ser muito maior do que se você tivesse fazendo tudo isso sozinho. Então, uma mensagem bem simples, clara e direta, e espero que você possa aproveitar essa dica e possa colocar ela em prática na sua vida. Eu tenho certeza que assim que você colocar ela em prática na sua vida, muita coisa vai mudar. Então, se você gostou desse vídeo, clica aqui em curtir, é, deixa o seu comentário. Se você também quiser os contatos do Davi, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, você pode entrar em contato com ele também, é, perguntar um pouquinho mais sobre o trabalho dele de filmemaker, né? é, como, como ele faz a produção dos vídeos. E vou deixar também aqui a descrição do meu site, se você quiser entrar lá também e ver mais artigos, conteúdos, outras informações que vão te ajudar. Beleza? Então, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!